Depois de ter visto que a gente pode dividir a energia cinética de um corpo que translada e que gira em torno de um eixo, né, como em uma parcela devido à rotação e outra parcela devido à translação, a gente vai ver como que a gente usa conservação de energia no caso em que a gente tem um corpo fazendo um movimento de translação e de rotação. A gente vai ver que a conservação de energia nos permite resolver de forma bastante simples. Tá? Uma vez que a gente usa aquelas, todas as relações que a gente tem né, para velocidade de centro de massa e velocidade de rotação de um ponto, tá? é, na conservação de energia, a gente vai resolver problemas que, são, que podem ser razoavelmente complexos de maneira bastante simples. Tá? A gente já viu, então que a gente pode dividir a energia cinética de um corpo que se translada e que roda, e que gira em torno de um ponto, né, em uma parcela devida à translação e outra devida à rotação do corpo em torno de algum ponto. A gente já viu que a parcela de translação é meio da massa do corpo vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado e a parte de rotação é meio do momento de inércia em torno do centro de massa, vezes a velocidade angular desse corpo em torno do ponto de giro. Bom, se a gente pega lá, né, lembra lá como é que é a conservação de energia? A gente lembra que para o caso em que não haja em que haja for, em que não haja forças dissipativas, ou seja, não conservativas agindo sobre o meu sobre o meu sistema, a variação da energia mecânica do corpo é zero. Ou seja, né? A variação de energia cinética mais a variação de energia potencial tem que ser zero. Variação, ok? Ou seja, um vai aumentar, o outro vai diminuir, mas o que diminui, diminui de modo que possa fornecer o quanto que o outro aumenta. Tá? Então a gente vai pegar agora, e para resolver problemas em, de, de corpos em, em, em rotação, normalmente a gente vai aplicar, muitas vezes a conservação da energia mecânica usando vínculos de velocidades lineares e angulares nós já vimos que um vínculo né era aquele vínculo de velocidade né que v do centro de massa velocidade do centro de massa era r vezes omega ao quadrado deixa eu dar um exemplo razoavelmente simples que é o exemplo de uma barra em pé então tem uma barra em pé de comprimento L aqui, ela está apoiada sobre esse ponto aqui, no, é, sobre o solo, ok? E aí eu venho e dou um petelequinho bem de levinho aqui nessa barra, tá? Ela vai fazer, o que, que ela vai fazer? Ela vai cair, né? Primeiro, ela vai, ela, vai girar, ela, vai girar em, ela vai girar em torno desse ponto aqui, tá certo? Ela vai pivotear em torno desse ponto e à medida que ela vai fazendo o movimento de giro em torno desse ponto, eu tenho um movimento de translação do centro de massa aqui. Né? Ele percorre essa trajetória em cinza. Agora, vamos olhar só o movimento de rotação. O que, que eu vou fazer? A cada instante de tempo, eu vou me manter sempre sobre o centro de massa. Então, daqui para cá, por exemplo... Se eu me mantenho em cima do centro de massa, eu vejo que a, minha, a única coisa que eu vou ver é o giro da barra em torno do centro de massa. Se eu me movo daqui para cá, um giro um pouco maior. Daqui para cá, um giro um pouco maior. E daqui para cá, o giro necessário para fazer minha barra ficar horizontal. Ok? Então... Vamos escrever as energias cinéticas, tá? Energia cinética de translação final do meu da minha barra, ou seja, logo antes, um infinitésimo de segundo antes de ela bater no solo, é meio da da, da massa da minha barra vezes a velocidade ao quadrado do centro de massa. Essa velocidade ao quadrado em torno do centro de massa é, eu vou considerar um círculo de raio L sobre 2, supondo que a minha barra tem um comprimento L, tá OK? E aí, a velocidade do centro de massa é ω vezes L sobre 2. Isso daqui ao quadrado vai me dar 1 um oitavo de m vezes ω ao quadrado vezes L ao quadrado. Se eu pegar agora a energia cinética de rotação da minha barra, né? Afinal, ela é o quê? Meio de i vezes a velocidade que ela tem ao final do, do, do, do movimento. Ok, bom, quem que são as energias cinéticas iniciais? Né? Ah, se eu desculpa, né? Se eu pegar agora então aqui o meu momento de inércia, vou lá no Sears, vejo qual é o momento de inércia que é em torno do centro de massa para uma barra delgada de comprimento L massa M. Eu vou ver que ela é um 1 dozeavos de M vezes L ao quadrado vezes ω ao quadrado. Multiplica isso daqui por esse aqui e dá um 24 e de M omega ao quadrado L ao quadrado. E quem são as energias cinéticas de translação e de rotação iniciais? Né? Elas são zero. Logo antes de eu dar o petelequinho ali bem de levinho, que aí ela parte praticamente do repouso. Né? As energias cinéticas iniciais são zero. Fazendo ΔK, que é K final total, menos K inicial total, eu tenho que, né, meu delta k é um sexto de m ao quadrado, ω ao quadrado, L quadrado. E a parte de energia. Lembra que a gente pode sempre tratar a energia potencial de um, de um corpo extenso, né? com relação ao centro de massa, ou seja, pego a massa do meu corpo todo, centro no meu, no meu centro de massa, né? No começo do movimento a minha barra tem o centro de massa em metade do comprimento da barra, no final ela tem o centro de massa numa altura que eu vou chamar de zero, ok? Então, né? Inicialmente a energia potencial do centro de massa é mg vezes a altura, que está acima do ponto final, que é L sobre 2. No fim das contas, no final, essa energia potencial gravitacional do centro de massa, eu vou tomar como zero né, o ponto aqui do solo. E aí, agora, faço menos ΔU. Menos ΔU é menos o final menos o inicial isso vai ser menos um número negativo, que é MgL sobre 2. Ou seja, né? E agora, né? se eu tinha ΔK mais ΔU igual a zero, tudo que eu tenho que fazer agora, então, é igualar ΔK a menos ΔU. Então, esse cara daqui é igual a esse. Se você quiser calcular né, uh, qual é a velocidade angular da barra quando ela chega ao solo, né? Basta você igualar esses dois camaradas aí, você vai ter que a, a velocidade angular da barra é três vezes a aceleração da gravidade dividido pelo comprimento da barra, tudo isso dentro da raiz quadrada. Como é que eu calculo um, a velocidade de um ponto qualquer da barra quando ela, quando ela chega ao solo? Né? Basicamente, eu vou, multipl vou multiplicar a distância desse ponto. Desde o ponto de giro até onde ele se encontra, vezes a velocidade angular. Tá? Em particular, um ponto da, na a ponta da barra aqui, se eu quiser saber a velocidade com que a ponta da barra chega, eu tenho que multiplicar a velocidade angular da barra vezes o comprimento da própria barra. E isso vai me dar, então, que o ponto da extremidade da barra aqui, que gira livremente, né? que não está pivoteando em torno de um ponto, é ω vezes L, tá? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar, escrever energia cinética, que é a soma de energia cinética de rotação mais energia cinética de translação, vai escrever as energias potenciais do, meu, do, do centro de massa do meu corpo e eventualmente a gente vai ter que aplicar né, um vínculo de velocidade e de aceleração, né? Que, que relacione a velocidade do centro de massa com a velocidade de um ponto qualquer do corpo.